Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estou aqui no, no Pará gente, aqui estou na fazendinha, a gente viemos aqui, já almoçamos, comemos aqui um pão com queijo e agora eu estou aqui provando aqui um, um delicioso curau, aqui chama de mingau né, se moe o milho, tira o, o leite do milho e põe para ferver, né, e faz mingau, uma delícia gente, muito bom, muito legal gente, agora eu vou eu mostrar ali as galinhas para vocês, Eek, <laughs> eek, Olha só, gente. Isso aqui é Marabá, ó. Estado do Pará aqui, ó. Olha só, ali é os bezerrinhos, ó. Aí tem uns porquinhos também, que eles foram pra lá. Ali na frente, ó, tinha uns animais, ó. Vou puxar aqui o zoom. Os cavalos estavam correndo. Choveu bastante, ó. Olha que bacana aí, ó. Então isso aqui, gente, é interior do pará gente aqui ó ó onde tá as galinhas lá lá no fundão ó pastando aqui no comendo alguma semente de mato ó, ó o carão o carão pássaro cantando ó. Olha aí olha só olha vamos ver ele saindo aí ó olha, olha olha só gente mais um pouco aí ó vamos ver, olha, vamos ver Vamos lá, olha, desse, desse aqui, olha só aí, ó. aí ó. olha só, gente. você vê que ele tá meio cansadinho. Olha, pronto aí, olha só, olha aí, ó. olha, ó, ficou de pé, gente, olha aí. Ó. Deixa seu like, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, fortalecer. Comente, deixa seu comentário. uma madurinha aqui, ó. Ó, esse pé de curva aqui, como não tá no sol, ó. Como tá bonitinho aqui, ó. O pedaço mais gostoso do frango, que eu gosto, é esse aqui, ó. É o pescoço, o pé, é o que eu gosto mais. E a moela, cadê a moela? Vamos procurar aqui, ó. A moelinha aqui, aqui ó. Amor, elas são os três pedaços que eu mais gosto do frango Aguardo vocês no próximo vídeo Esse aqui é o dia a dia do Zé Maria Lima né? Que temos canais aí de construção E montamos aqui o canal Roto do Zé Para quem não conhece Fique à vontade, verifique os vídeos tanto de um canal como do outro. E se puder nos ajudar com a sua inscrição, a gente agradece. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.